O presente vídeo trata de especificações algébricas para tipos de dados abstratos. Apresentaremos aqui o resultado fundamental que chamaremos de teorema da única extensão homomórfica. A condição de aplicabilidade desse teorema é de que o conjunto em questão sobre o qual pretendemos estender uma certa função de maneira homomórfica seja um conjunto livremente gerado. Pretendemos garantir simultaneamente duas coisas. A primeira delas é que, dado um conjunto de geradores da nossa álgebra livremente gerada, obviamente sabemos pela construção bottom-up que esse conjunto é um subconjunto indexado do domínio da álgebra correspondente. Se agora consideramos um morfismo indexado H do conjunto indexado X no domínio, indexado de uma certa álgebra B. Do resultado que aqui apresentaremos, esperamos uma certa conexão nesse diagrama, que será dado pela cláusula EXT, de extensão. Desejamos, contudo, muito mais. Dado um morfismo indexado, que recebe objetos dos gêneros S1 até SM, e devolve um objeto do gênero S, quando interpretada segundo a álgebra A, no fecho indutivo do seu subconjunto X. Dado um morfismo indexado similar sobre o universo da álgebra B, levando, portanto, objetos dos gêneros S1 até Sm do conjunto S indexado B em um objeto do gênero S também deste conjunto S indexado B, queremos mais uma vez que o nosso resultado estabeleça uma conexão relevante para esse diagrama. A condição aqui será capturada pela cláusula homo de homomorfismo. O que diz afinal o teorema da única extensão homomórfica. Este teorema nos dá uma forma de completar esses diagramas. O teorema nos diz que há um morfismo S indexado H barra que faz com que este diagrama comute e cujas camadas fazem com que este outro diagrama também comute. A comutatividade do primeiro diagrama está expressa na condição ext. A comutatividade do segundo diagrama está expressa na condição homo. O teorema, portanto, garante que existe um único homomorfismo que estende... O morfismo H dado à partida. Em particular, se sigma for um símbolo de constante, não dependendo assim de nenhum argumento de entrada na sua interpretação, h barra de sigma A é igual a sigma B. Lembre-se sempre desta barra aqui por cima. Afinal de contas, como se trata de um conjunto livremente gerado, sigma A não está em XS. E o H sem barra só me diz coisas sobre os elementos de X, não do fecho indutivo de X. Lembrando que álgebras livremente geradas podem ser pensadas como álgebras de árvores, cada qual única na sua riqueza vegetal, cada uma delas com a sua única história de geração. O Teorema da Única Extensão homomórfica nos diz que cada uma destas árvores pode ser colorida com objetos da álgebra B, de uma única forma, preservando a estrutura original, simplesmente a partir da informação de como as folhas dessa árvore são coloridas em B. Por isso eu costumo chamá-lo de teorema da única coloração de árvores. Diz-me como colores as tuas folhas, e eu te direi que cor tem a tua árvore.